Rapaz, acho que ele tá tranquilinho, hein? Ó! vai tá esperando, tá de boa. Tá vir... Será que ele virou camara? Peraí, tá andando, hein? Tá andando, tá andando. Eita! Corre, tio, peraí. Tá escuro. Oh. Vem aqui. Ele vem, você viu a perna dele correndo? Olha lá, olha que louco. Cuidado. Altas cruz. Ah. Jéssica, Jéssica na parede. A forquinha. Sim. Altas cadeiras amontoadas. Altas. Tá calmo. Rapaziada, vocês estão calmos? <risos> aí? É, é bom tá. Peraí, tio. É o Salsicha? É ele! Rapaziada, o Salsicha tá vindo. Peraí, vamos seguir a Jéssica. E aí, Jéssica? ela foi pra cá. Ela foi pra cá. Peraí, vocês estão caminho aqui secretão, hein? Rapaziada, sai fora. É só seguir a Jessica, tchau. ela tá ligada no caminho O que, jogo? Peraí, Peraí Tio oh, meu, voltamos Rapaz, eu voltamos pra alguma parte aqui Das que eu não curto Cagão. Beleza, tá rolando um negócio pra empurrar E tem a escapatória Que está pro outro lado ali O que que é com... Desce, solta a parada aqui Empurra ela pra frente Flipa em cima E sai fora O que que acontece? Já carrega a bateria Beleza, O cara já tá com medo Mais band-aid que a gente não pode pegar Peraí, Beleza. Beleza, tá rolando não Esse barulhinho aqui hein? Continua descendo Dá o um carrinho Pera aí, peraí, peraí. Peraí, tá valendo já? Sim! Rapaziada! Tô calmo! Eu tô bem calmo! Para com isso, jogo! Você tem que ser pra cá, tio! Ele está lá uns um plans de enforcamento aqui em, em amigos! Uhum! Pera aí, jogo, bateria, hein? Será que tem tempo pra sair fora? Se tiver, a gente ferrou. Rapaziada, tem tempo pra sair fora? Porque eu não tô achando nada pra sair fora aqui. Toma no caneco, rapaz! Beleza, rapaziada, acho que era só pra bater aqui mesmo. O que, que acontece? A gente veio dali do chão. Pra direita só tem uma pá que dá pra bater em todo mundo. Aqui tem uma porta que dá pra interagir. Beleza. Pois é, parece que abrimos a porta. O barulho está aumentando. Ele vem! Tem um cara vindo aqui, tio, gritando. Aonde? Não sei disso. Seguro para interagir. Peraí, tem que virar parada aqui, tio. Vira! Ô, louco! Peraí, peraí. Empurra a parada pra cá. Tem o Loki vindo? De jogo Vou parada aí A eu... gente vai ter que empurrar aquilo Ali, é ali, beleza se não for demais Ele tá chegando perto Eita Vazão, vazão Peraí, pera. dá, dá para ir para cá Dá para subir Olha, Tá acabando a bateria pera, Acho que é só se Pula. Não, é errado, foi errado Onde é que eu tô? Eita, tem que bagaixar aqui Rapaz, tá quebrando tudo aqui Ô, louco, vamos continuar subindo uhum. O que que acontece? Vaza, tio Fez vazando Tem mais, cuidado, esse card lock cai, tio Beleza o cara tá em alta velocidade! Oh, eles veem, você viu a perninha deles agachadinha e tudo mais? Ah, ah. Era a Jéssica, hein? Era a Jéssica. Peraí, Jéssica. O Salsicha matou ela? O Salsicha tava tentando salvar ela. Não é entendi. Rapaz, acho que ele tá tranquilinho, hein? Ó. Rapaz, tá esperando, tá de boa. Tá virando... Será que ele virou camara? Ah. Peraí, tá andando, hein? Tá andando, tá andando. Eita! Corre, tio, peraí escuro... Oh. É ele vem, você vai a perninha dele correndo? Olha lá, olha que Loki. <risos> Beleza. Mas vamos continuar aqui no, no, no, no corredor. Essa porta tá aberta. <risos> rapaz, deixamos o salsicha pra trás. Foi, foi. Olha lá o Loki. Rapaz, é visível, hein? Ele tá invisível, eu acho. Será que ele tá invisível? Vamos, vamos ver se ele tá invisível mesmo. Ele tá invisível! Oh, rapaz, é, o Salsicheiro tá nível 2. Peraí, ele acho que não era aqui não, hein? Era aqui, era aqui Entra aqui no banho, tio Rapaziada Vou ficar longe desse sal aí, tio Fala, mortal Olha, ele tá invisível, tio Vamos sair do último aqui, vamos sair Ele tá ligado onde a gente tava, tio Batendo. Ah! Tá batendo na última, olha lá. Rapaz, é o sol, Salsichiro tá com a habilidade de invisibilidade. É pouco zoeiro, cara. Ó, ó, ó. de perto, Slock. Fica esperto, ele bate na porta e, e janta. Ah! Beleza, passou, tio. Rapaziada, escapamos de salsichir, o cara é pilantra mesmo, hein. Eita! Rapaziada, tinha fechado a porta. É, veio pro lado errado, tio. Veio pro lado errado. Tá certo! Continua. Rapaziada, a gente veio pro lado certo. Salsichir tá vindo ainda. Aí, agora eu não perdi, tio. Ele é invisível, eu esqueci! <risos> Rapaz, like. o Loki invisível. Como é que não? é que não? abre aí que eu te arrebento. You don't have the andar. Eu não tenho. Pera aí, só assiste no aqui, não, né? Vá tomar num caneco. Feche a porta aqui. <risos> só por acaso. <risos> E aí, tio? Eu vou te quebrar! Você, que Paz, você me sempre fecha a porta aqui? O salsicheiro fica enterrado dentro. Rapaz, o negócio está sinistro. É? Beleza. Peraí, alguma coisa fez barulho aqui. Rapaziada, esqueleto humano. Sim. Tranquilo? Cartinha em evidência. I will never let. I will never let you go. Miserável. Nunca vou deixar você ir. <risos> Rapaziada, deixa eu te vendar, um segredo. Pelo menos um. O que que acontece? Já tá aberto aqui. Só flipar pra fora. É isso mesmo, tio. Flipa pra fora de novo A gente volta Pra esquerda Pelo menos eu acho Ou era pra direita Vai lá e vê Rapaziada, é, tem que cair aqui, hein Tem que cair Beleza Rapaziada, é, tem Loki fazendo... O quê? Tem Loki batendo na porta Tem que pular ali Papa. pegando O que acontece? Já pula. Espera joguei? Não tem que pular não? Pular em é algum lugar aqui. Daquele jeito. Ha! Já tem altas paradinhas aqui. Altas! Tem que para essa parada aqui? A gente empurrou uma paradinha. Tem um barulho atrás, hein, jogo logo. Tem um buraco aqui também. Mas então, antes mais nada, batereca. É ali mesmo que a gente vai ter que cair. Já flipa pra baixo. Ah! quer O quê? Essa aqui, acabei de amorar. Pera aí, será que ele vem? Ele vem. Rapaziada, <risos> <risos> ah, tá bom. Ok, Já tem outro. cima do lado, que é onde o Loki. Beleza, tá dando certo Opa, já deixamos os caras tudo para trás Nossa senhora, saímos fora, tio Ô, oh, louco, sobe esse negócio aí, seu Loki Os caras são é atleta tipo, Os caras são é profissionais, maratonista e tudo mais Eles vêm ah. É rampa, rapaziada Sobe a rampa Peraí, pera, voltamos pra escola? Fala que voltamos. Peraí, é, é, é o quê? <risos> Tem lock subindo aqui. Elevador. Tá subindo. Beijo. Rápido! Ah, sai o cara não quer correr não, tio Peraí, peraí, jogo A lua tá vermelha os caras estão tá correndo atrás de mim Tô tranquilinho Não mais Caí Peraí, sobe aqui, tio Peraí, só uma escadinha já sobe Uh, na moral, na tranquilidade Simplesmente super calmo, beleza Sobe a escadinha aqui Dá a volta Peraí, tio, e aí Uh, já deixamos um walk pra trás Tá muito bom nessa corrida aqui, tio, Você é louco. Eita! Ele caiu do céu! Pô, tô bancando por quê? Ah, tio, o cara não quer correr não, pula! O cara não quer nem andar! Ai, ah, jogo, não, para, para! Ixi! eu tô dando aqui, tio, o cara não corre mais não. Olha, ele não quer correr! Mexe no elevador! O jogo é norte, o cara não corre não, parece sonho Tá ligado aquele sonho que você quer correr, não corre Ah, meu Deus, que negócio Bloque Beleza Rapaz, estamos descendo aqui agora em subterrâneo Agora o negócio vai ficar mais cabreiro ainda Subterrâneo não tem como se respirar Caraca. Ainda posso salvá-la vamos salvar Essa Jessie aqui Sim. 120 pés De altura Travou o negócio. Ah, jogo não! Ah, é vira-su. Peraí, jogo, peraí. Ô, oh, louco! Rapaz, jogo é jogar ladrão mesmo, hein? Olha, então estamos que de ferro. Ah, jogo! Como você anda? 800 pés de altura! Cabreirão! Estamos no quilômetro da Terra, que parada é essa que eu tenho? Mais nada! Tem como sair pelo menos? Fala que tem! Não! Pera, saindo sim. elevador lock! Ah. Tem que agachar aqui, ó! ó só agachar! Ah. Começa, pula! Ah, não dá um tempo! Ah. Salvo. Uh, salvo, Já é mais tranquilo! Beleza! Vamos sem a câmera, rapaz, não dá não, não dá, sem a câmera não dá. É cagão. Ó. Vamos passar no um cantinho aqui, hein. Aleijão de demais. Vamos passando no um cantinho aqui, tô escutando, tô tranquilo e tô respirando. Vamos no sigilo. Beleza. Peraí, tá rolando o falando aqui, hein. Já vai, já vai trocar ideia. Você vai tomar no caneco. O okay, que? Pera aí tio, o cara chega de limusine Vale limusine agora? Ele passou pra cá A gente vai pro outro lado, não vai pro lado que ele foi Nunca Gantei água aqui Vai oh, não, ai não Soloco, vai mergulhar? Ele atravessou uma parada A linha tá por aqui Pode ter que descer certinho tio, senão o cara cai de peito lá Aí quebra as duas perninhas, aí os caras vem e janta com o garfo. Just confused. Você não é mal, só está confuso. Rapaz, eu vou quebrar o seu olho. Foguinho. O que é a salsicha? Ah, não, não, não. É, é mentira, né? É cagão. Rapaz, vai, volta, ele já não vai estar tá lá. Mais cagão ainda. Era só uma ilusão, salsichal. Esperamos nós. Rapaz, o salsichiro protege esse lugar aqui tá caindo! a ah, jogo aí não, foi não nunca da nossa! Tem outra aqui, vamos ficar calmo. O cara virou bolinho, Outro <risos> outra aqui, ó fingindo que tá descansando. preguiça para dar respirações aqui, eu tô escutando. Lá em cima! Beleza, não tem como sair fora aqui não, os bolinhos ali tá simplesmente ferrado no local Fuck Ok Tá rolando mais churrasco aqui Deixa o Loki gravar Beleza, agora a gente vai ter que continuar por aqui Pra esquerda Tem um buraco ali E é simplesmente onde iremos tem uma batereca ali, mas tá meio sinistro, hein Tá meio sinistro Marcas de sangue no chão Rapaziada, já pega essa bateria aí Pega pra nós Beleza atravessamos a parada aqui Deixa só o caverno se situar O que tem teu Aqui, tio Outro lugar pra gente rastejar Tranquilão Ó, oh, armário pra se esconder Já pula a parada aqui Desbloqueei a porta Vai, vamos com calma aqui tá O com... que que eu disse? Cavacos Rapaz, tá rolando um passo ali, hein? É o Salsicha? Ah, tem que ficar esperto que ele tá invisível agora, esse lock. <risos> Aí, ferrou, hein Espero que não seja ele não, hein Vamos calminho, vamos calminho Beleza fazer, é, é... Correr é pior, tio, correr ele janta Peraí, tá rolando uns gritos aqui, então vamos correr, tio Vamos correr, que o negócio tá feio Beleza, rapaziada. É mais churrasco Se não tem que gravar tudo, peraí Salsicha, hein Agora é ele ele tá dando risada, o que? Eu outra vez, outra eu vez. Ai, ah, já chega dando soco. Ah, salsicha aí não, hein? Nossa senhora, ele tá vindo rápido. <risos> Peraí, tio. Rapaz, entra num buraco aqui, tio. Nem sei onde eu tô. Pressione alt pra passarar Rapaz, esses caras têm GPS, não fico feliz. Ele vai vir até aqui, quer ver? Tem água aí, ferrou, tio para o salsicha veio aqui, ele janta tá nótico. Fácil. Sim. O que que acontece? Vamos esperar o Loki aqui até ele morrer afogado. <risos> A gente vai ter que sair, Tio. Rapaziada, tá rolando uns barulhos ainda. A bateria... Ai, está acabando. Olha ali, olha, olha o Loki ali. Ele entrou? Ele entrou e saiu fora. Saiu! Rapaz, ele é o guardião da para. O quê? Ah, Nossa senhora, ele tá fingindo! Ah. Eita, tem um monte! vai tirar daqui de dentro. Rapaz, no um momento desse. Em que o é veio atrás de você com a faca na mão, você tá dentro do bairro, cheio de água, a sua câmera com a bateria viciada e ainda fica molhada. O que que acontece essa situação na qual nos encontramos de momento? Sim, realmente. Ó, o Loki tá aqui, tio. ele... Marcando presença, tem um negócio no chão ali. Bateria. Tá, o lock não vai sair não tio, não tem como passar essa parte não. <risos> Rapaziada, não tem como passar essa aqui não tio. Rapaziada, vamos com calma agora. Rapaz, esse lock não sai tio. Verdade. Beleza, parece que saiu fora agora Finalmente Sim Beleza, será que tem como entrar em algum lugar aqui? Fazer, entramos aqui, entramos aqui Beleza, tem uma saída aqui, tio O Loki tá aqui dentro ainda Mas a gente, vai, a gente vai ter que passar por ele, tio, não tem como Achou! Eita! <risos> Rapaz, ele tem que dar a volta Ó, ó, ele vem aqui A gente sobe aqui ah, Passamos, tio, passamos, fecha a porta Rapaz, esse Estava difícil, hein, tá difícil E tem outro! Mas continua Continua, tio Nossa senhora, tio, parte embaçada O cara quer filmar o Loki ainda, tio. Tô longe. Olha o Fusca, tio! Eita, os caras vêm de trem tio, pra te matar. Rapaziada, ah, ah, ah, ah, ah, ainda nem temos de se curar. Fecha essa porta benta. Beleza, agora a gente se cura. Na moral. Beleza, agora vai dar um tempinho pra respirar. Sim. Beleza. Enfim, Enfim A gente tinha que ir aonde o Loki veio de trem Com muita certeza É aquele local que a gente vai ter que ir agora Vai lá e vê. até como empurrar as paradas aqui pros os caras não vir tio. Tão periculoso que os cara é O que que acontece Vamos sair fora Calmo Vamos investigar o local. Ah. Aqui tio, tá protegido Altas chaves Ó, oh, ó oh. Pôs carrinho lá aqui? Uhum. Beleza, estamos indo em algum lugar, tio. Estamos indo pra frente. Isso que é importante, peraí. Já chegamos. Peraí, a gente. Tem como empurrar mais? Não! Não na verdade tinha que puxar, tipo, puxar. tem que puxar, tio. Puxar. Tem que puxar a parada a gente tem que passar por baixo ali depois. Uhum. Vamos calminho, Vamos calminho. Travou. Beleza. Agora a gente vai ter que sair por aqui, de alguma forma. <risos> o jogo é assim. hein? Olha aí, tio. Não é não! Travou! Travou. Passa não. Jogo! Ah! Peraí, tem, tem como puxar mais? Olha aqui! Não, meu, tem que... Puxa a parada pro outro lado. Agora você empurra essa coisa, Loki fazer, é, Tem que mexer nos mecanismos, hein? Não adianta enganar o jogo. O jogo é pilantra. Beleza, já estamos num caminho. Mais, ó, ó. Você fez alguma coisa? Quero que me diga. Cuidado. Fazer é dois caminhos, hein? E já é por aqui mesmo. Tipo, o caminho já é de ponta. Fazer é, sintomas, hein? Ó, oh. Rapaziada, se esse negócio mexeu um sentido, que ele nós aqui para sempre. meu! Ah, meu Deus. O que? Eu tava zoando o jogo. Rapaziada, enquanto você zoa o jogo, ele vai e aceita o desafio, né? O que, que acontece? Olha, finalmente estamos sendo esse, esse buraco aqui. Sinistro essa parada aqui no final tipo. uh, Continuando na tranquilidade Ó, vamos descendo de ponta Cuidado Pequenos olhos, como que vê Beleza, rapaziada. a gente tá indo de, de ponta Agora que é o mestre final, certeza Bezerrão tá gritando hein? O jogo, a gente vai continuar descendo Até onde? O cara tá filmando, ele quer gravar, tio. Ô oh, meu Deus do céu. Beleza? Não tem nada importante aqui, tio. Só a família. oh, oh meu Deus do céu. Ué, os caras morreram fazendo zumbudux aqui? É isso mesmo? Sei não, hein. Beleza, rolando um gemidos, tio. Quer dizer que os ovos estão por aqui. Já passa no cantinho. Eu, eu o que quer voltar pra escolinha, tio. Oh, a escolinha tá mais tranquila, hein? Só tem o salse lá, e é mais tranquilo. Precisa ser é uma água. Ah, oh, Quem tá aqui? O que é? Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Espera aí, como é que é? Seed burn this world. Where's burn world. Mother, mother burn. Como é que é o negócio? Mother, ah, quer é queimar nós. Burn. Mother, burn. tem ter como andar. Welcome her infantil, Lord. hiding nothing. Ai, Como assim, verdadeira face? Vou te exitar, tá dentro, né? Vai, vai cair tudo, tio. Vai cair uma pedra bem na cabeça deles. Eles sumiu? Eita! Tá valendo! Sim! Dá pra ver? Vaza, vaza! Peraí, deixa peraí. De a direita. Oh, meu Deus. Corre, tio. Deus, se da câmera agora, ferrou. Direita, esquerda. Tio. Direita, esquerda. Direita. Não. Au. Ai, tio, peraí. Passamos? Graças a Deus. Oh, meu Deus. Eu tô botando o cantinho aqui. Hein? Uh, ainda dá para se curar. Calma. tô calmo. Rapazes, chegamos no final de mais um episódio. Espero que vocês tenham curtido essa porcaria. O que aconteceu? Que Acontece! o Caberninha vai trocar a que aqui, o Brioco está simplesmente ensopado e trincado. Com esse mesmo sentimento, o Caberninha vai comer um pãozinho, ele faz um sanduíche, alguma coisinha ali. A gente deu uma fome aqui, de, dessa correria toda, pra esquerda e direita, os caras vêm atrás, a gente tenta desviar, e dá rasteira, dá carrinho, empurra o vagão, aí chega os é, é, é, é, é, a gente entra no barril e fica com água lá. Rapaziada, um monte de treta, te vejo na próxima.